Brasil. E hoje? Vamos falar um pouco sobre o projeto Mexa-se. A Festa do Figo em Valinhos. Oh, Encantos da Cidade traz contação de histórias. de flashback na estação. O projeto Mexa-se está acontecendo na cidade americana e traz atividades com ações voluntárias, com danças, artes marciais e muito mais. Vamos ver um pouco? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Barreto. Eu vou falar um pouquinho para vocês do Projeto Mova-se Americana. O Projeto Mova-se Americana é um conjunto de ações que eu criei de forma voluntariada para a população de Americana, fazendo parceria com as secretarias de esporte, secretaria de cultura, secretaria de educação. E a gente vai fazer mais parcerias com outras secretarias também. No Projeto Mova-se a gente traz a dança de salão com o forró, neste momento, e depois a gente vai fazer a inclusão do samba. É, trabalho com a escola de artes marciais chinesas, Kung Fu. Defesa pessoal feminina, são workshops sazonais. É, tem mais terapia, que é com Tai Chi Chuan, que é terapêutica marcial chinesa. Mas a própria dança já é uma terapia. E pretendo desenrolar outras ações também. Nós iniciamos oficialmente tem duas semanas, está tendo uma boa divulgação com a Secretaria de Comunicação de Americana e eu pretendo fazer o espelho do projeto em outras cidades. A próxima seria Santa Bárbara do Oeste, que eu já vou entrar em, em contato com a Secretaria de Cultura de lá. Então, assim, a dança, ela é cultura, é atividade física, movimento, terapia, envolve muita coisa, sociabilização, né? Nós iniciamos a turma essa semana em Americana, já bateu quase 70 pessoas, e a ideia é triplicar a mesma turma e abrir outras turmas com relação à entrada de mais pessoas. Então, sigam, mexa-se, arroba, mexa-se, é, mexa americana, né? Stephanie Barreto Oficial, o pessoal vai ficar sabendo o que está acontecendo para a população. Em Americana, outras pessoas de outras cidades podem vir, tá? E até a gente fazer o espelho em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá? Até mais gente, muita dança para todo mundo, tá? E o projeto Encanto da Cidade, com a parceria do Chega Aí PTV, traz contação de histórias com um coletivo de contadores de toda a região. Vamos ver o que aconteceu? <música> Vem pra contação de história. Vamos bacana história. Contar uh! a história e poder levar pra quem não veio aqui... É que a gente tem que ficar como? Não é quieto, é com o olho bem aberto. ouvidos, as orelhas bem abertas. E a boca bem? Fechada. Fechada. Só, só ela que vai ganhar na saída depois. E de vocês não vão aceitar nada. <risos> Mas hoje a gente tem um dia especial, que a Confraria do ponto não tá gente, não, não tem É a confraria do ponto Está aqui, a confraria, contador de histórias De um monte de lugar Tem daqui de Santa Bárbara Tem de outras cidades, tem de Paulinha Tem de Americana Tem de um monte de lugar E os contadores estão aqui hoje Para contar histórias para vocês He shakes Não sido a chamada de burro. Uh -huh. Foi até a porta do seu cabrito. Quando ele encostou a pata na maçaneta, ele sentou, Tuitui, que nhanhã. Xoxô, <risos> Curião Matã. Ai, meu Deus do céu. Quem poderá me ajudar? Seria ele, o Chapolin. Chapolin, Chapolin. Não, não. é dessa história, não. não. É outra. Ele é outra. É. Ai, meu Deus. Quem? Quem? Um javali? Um javali? É javali é a do porco. Se o porco correu, o javali vai também. Uia! <risos> Se o porco não vale nada, imagina o javali. É. Uia! Sabe quem que apareceu? Esse aí é o grande amigo do homem. O seu cachorro! E o restaurante de estação trouxe um maravilhoso baile de flashback. E o Áudio Brasil esteve lá conferindo. Hoje tem baile na estação. Vamos lá? Oh okay. essa noite aqui hoje, estamos aqui dando apoio para o nosso amigo Coutinho, aniversariante do dia, nós somos professores dele no Jardim de Azevedo, no, no União e no nosso clube Bacana! E aí Kim, como que é a importância da dança na vida das pessoas? Eu acho que a dança na realidade não tem idade, né? Pra quem quiser dançar com nós não importa idade, jovens, criança adulto casal. Eu acho que a dança chamou o pessoal, tanto aqueles que tem depressão, aqueles que têm problema entendeu? Então eu acho Exatamente. que a dança nunca pode parar. Vamos continuar no grupo, quanto mais gente, melhor. então aí, as aulas é gratuitas pra quem quiser vir. Tamo então, aí, meu maior apoio! E a tradicional festa do Figo em Valinhos traz muitas atrações, o qual atraiu um público considerável. Música Semana que vem temos mais novidade. Até lá!